Fala galera, beleza? Aqui é o, aqui é o René Ricardo do Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje, mais uma vez, estamos fazendo mais um vídeo E hoje eu quero falar a respeito de é, como que você pode crescer é, o seu canal, tá bom? mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever compartilhar com seus amigos pois o conteúdo desse vídeo pode e será importante para eles também e lógico é, como você já vai gostar desse vídeo, então deixa seu like, tá bom? e lembrando também que se você quiser é, saber como fazer canal de games canal de entretenimento, canal até mesmo de novelas é, e vários canais de nicho para posicionados de maneira é, eficaz então eu quero recomendar a você o curso ranqueamento de vídeos o pulo do gato do Erivelto que é um excelente curso e que tem funcionado muito bem aí para muita gente, muita gente tem gostado, tá? inclusive eu beleza olha é o seguinte é, muita gente tem dúvida como que você pode crescer o seu canal uh, do YouTube tá é, alguma dúvida se a pessoa ah o que, que eu posso fazer se é palavra-chave se é SEO se é conteúdo o que é né é, eu digo a você para você crescer o seu canal é, você tem que fazer vídeos tá fazer vídeos se possível é, todos os dias tá Por quê? porque quanto mais material você der ao, ao youtube né, mais ele vai é, recomendar os seus vídeos a outras pessoas né então se você não tem é, material se você não tem vídeos se você só fez ali você fez um canal e só tem um vídeo no seu canal, as chances de você ranquear esse único vídeo é, são muito poucas, mesmo que você tenha feito um excelente é, serviço ali de CEO e então fica mesmo assim é, o tempo de maturação do seu canal vai ser muito longo. Então o que que eu posso recomendar a você por experiência própria? Eu tenho alguns canais e eu consegui já é, melhorar o ranqueamento de muitos deles, tá? Eu tenho 16 canais. E eu tenho um canal que ele tem 2 milhões. É, 2 milhões e é, 273 mil visualizações. É, é um canal que eu considero assim, médio para mim. Grande para mim, médio para o, o YouTube. Tenho 43 mil. É, inscritos no canal não é esse canal, é um outro canal que eu tenho e, e vista de um trabalho que eu fiz durante alguns anos mas sempre que eu preciso melhorar o ranqueamento desse canal, o que é que eu faço? eu começo a fazer vídeos é, diários e isso melhora muito o meu ranqueamento melhora muito as minhas visualizações e eu consigo é, me posicionar é, em determinadas posições e sempre há algum vídeo que vai ranquear melhor do que outros. Né? Eu vou fazer ainda uma captura de tela para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Né? Então é assim que você faz é, para crescer o seu canal, fazendo vídeo se possível todos os dias, se não é todos os dias, pelo menos três vezes por semana é, com conteúdo bacana conteúdo di, didático ou passo a passo ou aqueles conteúdos de como fa, como se fazer algo e sempre com SEO ou palavra chave procure ranquear em uma palavra chave apenas para que o youtube entenda o robô entenda o que você quer dizer então isso é muito importante é, é, é, parte de conteúdo, SEO, bom título, boa descrição, é, boas tags, tudo isso é um conjunto de coisas que no final de, do bolo total você vai ver que o seu canal vai ficar vai melhorar o ranqueamento é, eu vou fazer aqui um desafio, como eu estou fazendo aqui agora. Se você, por exemplo, fizer um vídeo por dia durante 30 dias, quando você começar, por exemplo, se você começar no dia 1 até o dia 30, e não chegar no dia 30, veja o resultado do seu canal, o quanto ele cresceu. Né? Então, é, eu quero que você, eu convido você a pensar nisso, tá bom? Então, valeu! Se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se aí, compartilhe, tá? E eu peço a você que recomende a outras pessoas que também gostam do assunto marketing digital e vídeos no YouTube, beleza? Então, e lembrando, se você quiser conhecer o curso Ranqueamento de Vídeos do Erivelto, é o primeiro link na descrição. E o segundo link na descrição é o Fórmula Negócio Online.